Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui quem vos fala é o deputado federal, pastor Eurico. Com muita honra, eu venho agora lhe agradecer, agradecer o seu apoio, o carinho, a forma como todos colaboraram, como todos trabalharam em favor, em defesa de nossa candidatura. Olha, queridos e queridas, eu só tenho a agradecer todos os meus amigos, irmãos, a todas as pessoas, evangélicos, não evangélicos, pessoas de diversas denominações. Olha, muito obrigado de coração a você que esteve conosco nesse embate. Chegamos, sem comprar votos, uma campanha digna, uma campanha diferenciada. Chegamos no quinto lugar. Obrigado a você, aos 125 mil e 25 eleitores que deram seu voto de confiança. Estaremos voltando à Câmara dos Deputados e, com certeza, defendendo as mesmas bandeiras, lutando pelas mesmas causas e lhe defendendo naquele Congresso Nacional, defendendo a sociedade. Muito obrigado a todas as lideranças evangélicas não evangélicas, a todo o povo. Obrigado aos 125 mil e 25 eleitores que deram o seu voto de confiança. Um abraço e que possamos juntos continuarmos defendendo o nosso Brasil. E a luta continua. A paz do Senhor, pastor Eurico, a paz do Senhor, todos os irmãos, amigos, como o pastor Eurico diz aí no vídeo, amigos e irmãos que votaram no Senhor, que votaram no pastor Eurico. Né? É, a gente sabe que o pastor Eurico vem sofrendo dentro da igreja né, perseguição pela cúpula da igreja. Tentaram tirar o senhor, pastor Eurico, e os irmãos e amigos sabem disso. Tentaram tirar o senhor lançando uma proposta do senhor sair senador, o Isaac Silva candidato a estadual e o Adalto a federal o senhor foi forte, não, é? não aceitou isso, e eu lhe disse e torno a dizer que desde a metade do ano, desde a metade do seu primeiro mandato, que o senhor vem sendo devagarinho queimado pelo sistema ailtiano. Não é? Isso nós temos, chegou o momento de nós informarmos, falarmos, tanto para o senhor, como para, a população em geral. O senhor foi eleito, não tenha dúvida, com a maioria dos votos, reeleito com a maioria dos votos do cidadão brasileiro que não tem nada a ver com a nossa IADPE, porque se dependesse dos nossos irmãos da nossa IADPE, o senhor não teria sido reeleito. O senhor foi reeleito com o voto maciço da categoria dos caminhoneiros e cegonheiros. Eu digo isso porque por onde nós andamos, as pessoas falavam isso, caminhoneiros, cegonheiros, o senhor foi eleito, com, reeleito com votos de irmãos de outras igrejas. Não é? Porque no que dependesse de Ailton José Alves e pessoas que agem e pensam como eles, o senhor estaria fora desde o segundo mandato. Não é? Desde o segundo mandato. Eles não é, fizeram campanha contra o senhor explicitamente, explicitamente para que todos percebam e percebessem, porque sabia... É? que mesmo o senhor estando submetido a esse sistema corrompido da nossa igreja, tá certo? o senhor obedece, o senhor é um pastor da convenção, o senhor é, soube trabalhar, isso aí ninguém pode negar, o senhor é um deputado atuante, não é? eu não votei no senhor, o senhor sabe disso, porque nós tínhamos compromisso com outro deputado, inclusive seu amigo, não é? Não é, é, fizemos campanha explícita para o Senhor, exatamente para não vincular o seu nome ao meu, não é? O Senhor sabe disso. Não que o Senhor me falou nada, tá certo? Não que é, o Senhor me procurou para me falar nada, mas a gente sabe, nós temos pastores amigos na nossa convenção que nos passam as informações e o senhor teve 230 mil votos na eleição passada e caiu 105 mil votos, exatamente graças, se é que nós podemos usar essa palavra, ao gestor-presidente Ailton José Alves e à cúpula dele. Isso mostra, isso prova não é, a rejeição maciça do povo da nossa igreja ao sistema ailtiano, que para a glória de Deus há de cair, para que a nossa igreja cresça sadia, e cresça verdadeiramente em espiritualidade e não em aglomerado de pessoas e não em alaridos. Parabéns pelo senhor ter voltado à Câmara dos Deputados e o conselho que eu lhe dou, procure se desvincular desse sistema apodrecido, se bem que eu acho que muito em breve ele há de cair por terra, homens de Deus que estão aí sendo massacrados Estarão à frente da nossa igreja para a glória de Deus e caminharemos cantando o hino da vitória. Parabéns mais uma vez.